Fala aí, molecada, beleza? Estamos chegando aí para um vídeo né, para dedicar um grande Natal para todos vocês aí que nos acompanham em todo o Brasil, é, principalmente aí nesse ano excepcional que nós tivemos no canal. Então, tudo que nós tivemos aí nas transmissões e tal, faltando um pouquinho aqui nas lives, né, por conta das de casa e tal, cada coisa toda, mas é indecável né, que esse ano ele é, tem sido aí realmente maravilhoso e, e isso tem feito bastante diferença aí para vocês, eu tenho a menor dúvida disso uh, durante esse, esse ano. Seja aí uma grande noite de Natal aí, espetacular para todos vocês aí, em todo o Brasil e faço o convite no próximo dia 31 de dezembro agora, do sábado que vem a partir das 7h30 da manhã nós estaremos do ar na LDE Uh, no YouTube, para trazer para vocês a Corrida Internacional de São Silvestre, a edição de número 97. Certo, molecada? Uh, então, basicamente aí é isso que eu queria falar para vocês e sejam ligados aí uh, nas nossas redes sociais e curtam bastante esse Natal aí para vocês e reunindo, se possível, família ou não, se é possível, se não é possível, né? dependendo aí do, dos lugares em todo o Brasil, mas o que importa é, é a, a energia vibe do que Natal ele traz para todos nós né, durante aí esse ano. Que estamos aí para chegar no novo ano 2023 e, claro, no, no sábado, né, no dia 31, depois da São Silvestre, vai ter também um vídeo para vocês aí no canal, certo? É isso aí, então, molecada. Antes de, de terminarmos, eu vou colocar aqui a vinhetinha da, da, da São Silvestre e depois uh, a vinheta do canal para encerrar o vídeo. Beleza, molecada? Um abraço para vocês. Feliz Natal a todos e valeu!